Primeira coisa que eu vou fazer é botar uma lona, eu arranjei um plástico aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É plástico da ração do TED. Eu decidi tomar minha água numa taça, então vou botar minha taça d'água aqui. Vou pegar a última coisa que falta, que é esta tela linda, maravilhosa, em branco. Eu tô nervosa, juro é tempo que eu não sentia um nervosinho assim, às vezes é boa a gente se desafiar, né? A gente vai fazendo mais do mesmo e acaba nunca se desafiando gente eu sou a Tata e seja muito bem vinda a este momento a esse vídeo resolvi compartilhar com vocês um momento bem íntimo bem íntimo mesmo já faz um tempo que eu tô querendo é, começar a pintar mas eu não sei absolutamente bolufas disso e eu queria muito é, registrar essa experiência então seja bem vindo você vai ver a primeira vez que eu pinto uma tela com tinta a óleo vou registrar tudo para vocês e então é isso aí Enquanto eu vou pintando a gente vai conversando Bater um papo bem gostoso, bem bom, bem legal. E vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que, que eu tenho aqui. Eu tenho pincéis, tenho solvente, tem esse vidro aqui e algumas cores de tinta óleo. Ai, meu Deus, acabei, acabei ah. de deixar cair uma. Como vocês podem ver, eu sou um pouco atrapalhado. Então... O que, que, que vai dar isso aqui? Então, tá vamos começar. Essa parte aqui assim, reta, deve ser para eu botar a mão aqui, né? Imagino eu. Se der certo, show de bola. Se der errado. Eu aprendi, não tem, não tem, não tem tristeza. Acho que eu não posso deixar a tela crua assim, né? Eu tenho que pintá la de branco, né? O que vocês acham? Ai meu Deus, eu não sei. Vou começar com o branco para eu entender a textura da tinta. Eu vou usar esse aqui, ó, que é mais grossinho. Eu não tenho muitos pincéis também, né, como vocês viram. Ai, que legal! Nossa, que lindo, dá para ver o desenho da... da... da tinta brilhando no sol. Já pensou em quantas coisas incríveis tem no mundo pra gente fazer e a gente acaba sempre fazendo mais do mesmo? Ah, eu gosto de ver Netflix, jogar videogame, ficar com meu namorado, meu marido, final de semana e a gente acaba não fazendo nada mais, ele que tem um mundo de coisas lindas pra gente fazer. Será que eu tenho que pintar de branca a tela branca igual eu tô fazendo? Será que não precisa? Gente, não riam, por favor. Ó, ah, gente, não sei se eu vou fazer besteira. Mas eu vou pegar esse diluente aqui e vou diluir um pouquinho a tinta branca nisso aqui. Por quê? Porque eu acho que vai me facilitar. Ah, muito importante. Vão conversando comigo aqui nos comentários. Se vocês entenderem de pintura, manjarem de pintura, falem comigo, tá? Eu sou uma novata nesse ramo. Quero muito aprender. Então, vou adorar contar com, com carinho e com as respostas de vocês. Ó, pintei a tela toda de branco, como vocês puderam ver. Agora eu vou fazer a minha segunda cor, que vai ser esse marronzinho aqui, ó. Dá pra ver? Vocês estão curiosos para saber como é que vai ficar? Ninguém tá botando fé, né? Tem certeza que vocês não estão botando fé. Mas é assim mesmo, assim que é bom. Quando ninguém botar fé na gente, aí que é bom. Esses dias eu tava lendo um livro, aí a autora falou sobre coragem. E ela disse que a palavra coragem deriva do latim de cora, de coração ou seja, cara isso fez tanto sentido na minha cabeça ou seja, é tu agir com coração é tu botar ação no coração menos pensamento e mais coração aí ah, eu achei tão lindo, fez tanto sentido e todas as vezes que me faltaram coragem foi isso que aconteceu, eu fiquei pensando demais por isso que me faltou coragem vocês não se identificam com isso? achei maravilhoso, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer é, vou começar aqui, vou fazer o Ai, que legal! <risos> Ai, gente, vocês devem estar me achando doida, né, cara? Agora, esse aqui eu vou querer que ele fique mais acinzentadinho e mais escurinho. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou botar mais marrom e mais preto. Acabei de descobrir que o preto é de graça, que bota um tequinho de nada e já caga tudo. Devia ter botado muito menos. Aquela coisa, né? Fazendo e aprendendo. Ó, o que, que eu fiz? Peguei um pouquinho dessa aqui e botei branco. Voltando a falar sobre coragem, porque eu tô me sentindo muito corajosa fazendo isso aqui. E pra tu ter coragem, não precisa ser uma coisa que todo mundo diga, nossa, que corajoso. Pode ser uma coisa que pra ti seja um puta ato de coragem. Por exemplo, falar em público pode ser uma coisa muito boba, muito óbvia pra todo mundo. Mas pra ti, isso pode ser um puta ato de coragem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo, pra quem já pinta, fazer isso aqui, é tipo... Que coragem que ela tá precisando, ela tá na sacada da casa dela fazendo isso. Não precisa de coragem nenhuma, mas para mim tá sendo um baita ato de coragem. A gente decide o que é coragem ou não. Outra coisa que eu aprendi é que coragem não é ausência de medo. A gente sempre acha que coragem é ausência de medo. Não coragem é tu ir lá e fazer. Sabe quando tu olha o fulano lá apresentando um, um, uma palestra, fazendo alguma coisa muito grandiosa, ou então chegando para falar com a mulher que ele quer, a menina tendo iniciativa com o cara que ela, quer, que ela quer, ou então, sei lá, qualquer outro exemplo, a pessoa encarando a vida, indo morar fora, fazendo intercâmbio, o <risos> que, que a gente pensa? Nossa, não sei quem, não tem medo mesmo, né? Vai lá e faz e não tem nada a ver isso não tem nada a ver com a falta de medo coragem é ter medo e mesmo assim tu ir lá e fazer então se tu tem um sonho cara vai atrás não deixa de fazer porque tu tá com medo tu ter medo ou não o medo é uma coisa inerente do ser humano né tem como a gente escapar o medo serve pra a gente se defender porque os nossos antepassados precisavam do quê ter medo porque senão ia vir um bicho a comer eles e eles não ir ia... é tudo bem se me comer, tudo certo. A gente aprendeu a ter medo de tudo. O nosso sistema de defesa é bom. Uma pessoa sem medo, ela fica totalmente sem noção. Então é super bom a gente ter medo. Mas assim, na medida, né? Inclusive, dependendo do, do grau de medo que tu tá, tem situações que a pessoa fica com medo de sair na rua, né? Síndrome do pânico. Isso aí não é normal. Quer dizer, é normal, né? Só que tu tem que dar umas... uma reguladinha ali no teu psicológico. Então, se tu está sentindo medo de coisas é, tradicionais, banais, como, por exemplo, sair na rua para ir comprar um pão, aí eu acho que tu deve procurar um psicólogo, um psiquiatra. Mas ter medo para fazer coisas que tu não costuma fazer no dia a dia é super normal. Inclusive, se tu nunca foi comprar um pão, se tu for pela primeira vez, tu vai ficar com medo. E isso é super normal. Ai, agora atenção, muita atenção, que é a parte mais importante da minha pintura. Saiu mais ou menos o que eu queria. Tô nervosa, tá dando pra entender o que quer? é? Não vou julgar nada, porque a intenção não é julgar, é só fazer. Então eu vou só fazer. Ai, gente, que gostoso. Fazer tempo que eu não senti uma emoçãozinha assim. Super recomendo a vocês fazerem alguma coisa, qualquer coisa. Pode ser a mais boba possível, que vocês já pensaram em fazer e nunca fizeram. Pensa, por que eu nunca fiz? Ai, não, não tem motivo. Vou fazer, então. Gente, estamos no dia seguinte. Eu acabei de fazer uma merda. Olha isso aqui. o que isso aqui é minha mão, cara? Eu achei que tava seco. Eu achei que secava rápido. Aí eu vinha fazer mais uns retoques. Aí o que, que eu fiz? Passei a mão assim. Peguei um paninho aqui. Vou tentar tirar um pouquinho desse. Olha o que eu fiz. Eu fiquei com a toalha aqui assim. E aí a toalha, a parte de baixo da toalha, embaixo ficou batendo aqui. Eu caguei tudo. vou fazer um... Ah, vou desistir da tela, juro. O que eu faço, Brasil? Socorro! Eu não sei como que eu vou corrigir a cagada que eu fiz, mas eu vou corrigir. Vamos lá. Vou botar meu banquinho ali e trazer vocês aqui mais pra perto. Peraí, aí. Porque na vida é assim, né, meus amores? A gente faz cagada e a gente tem que fazer o quê? Consertar a nossa própria cagada. não acredita que ficou pronto mas ficou pronto Ai gente é isso É isso que eu tenho para oferecer é isso que saiu de mim espero que vocês tenham gostado de compartilhar desse momento louco e único na minha vida porque por uma única vez eu vou pintar uma tela pela primeira vez muito obrigado por você ter ficado aqui olhando essa loucura e compartilhando esse momento comigo é isso espero muito que vocês tenham gostado se gostou não esquece de deixar o like por favor e também de deixar aqui no comentário. Ai, ah, Tata, tá, tá, gostei. Faz mais vídeos assim. Ou sei lá, qualquer outra ideia que você tenha, beleza? Foi isso. Um beijo cheio de tinta. Tchau!